Cabeça de bebê filmada, destacada do corpo. Astronautas vão até a instalação extraterrestre que abduziu um jovem e de onde o astronauta não saiu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 Este é aquele tipo de vídeo que assusta no começo e depois também continua assustando. É necessário ver 700 vezes para o nosso cérebro acreditar no que estamos vendo e que realmente é aquilo que parece ser. 9 minutos mostra um momento em que uma ave é atacada por várias vacas, mas por algum motivo ela não sofria dano algum. Tampouco as vacas conseguiam tocá-la. É como se em volta de seu corpo houvesse um campo de força que neutralizava qualquer ataque à sua integridade física. Muitos internautas acreditam que isso é consequência da inversão dos polos magnéticos da Terra que já está afetando as aves que podem ter sido atingidas por algum elemento radioativo vindo do espaço. Este pequeno menino russo com apenas dois anos de idade parece possuir uma força sobre-humana. Ele simplesmente conseguiu levantar o sofá como se estivesse levantando um copinho de leite. Como isso é possível? Será que ele contou com a ajuda de algum espírito que se apossou de seu corpo? Você se sentiria se após a decolagem você descobrisse que iria morrer na aterrissagem, sim, foi exatamente o que este homem sentiu após ver a roda do trem de pouso do avião indo embora. Em sua mente ele só pensou em ligar para a família e pedir perdão a Deus por todas as besteiras que fez em vida. Neste vídeo vemos um homem dando várias machadadas no pé de uma árvore. Agora imagine se no lugar da árvore fosse o seu pé. Sim, está jorrando o sangue dessa árvore. uma cena ainda mais perturbadora e com certeza te fará sentir dó da árvore. Agora imagine se no lugar da árvore fosse você sendo cerrado ao meio. O vídeo a seguir deixou muitos em estado de choque. Parece que há uma enorme cabeça de criança brotando próximo ao corpo de um bebê. Poderíamos também dizer que é um bebê sem cabeça e esta seria a sua cabeça destacada do corpo. São imagens perturbadoras que eu gostaria de desver. Este caso foi registrado na Tailândia por um grupo de investigadores de eventos paranormais que foram contratados por um casal que procura explicações sobre coisas estranhas que acontecem em sua casa durante a madrugada. Ele contou que seu marido muda de personalidade de uma hora para outra, se tornando num homem muito nervoso, apresentando comportamentos bizarros que inclusive desafiam as leis da física. Até mesmo sua voz sofre alterações de vez em quando mas em instantes ele volta ao estado normal como se nada tivesse acontecido após algumas entrevistas o investigador decidiu instalar câmeras para monitorar a noite do casal foi quando eventos perturbadores foram revelados <risos> <laughs> oh, já, Bom, depois deste dia, a jovem nunca mais foi encontrada. a segunda parte daquele caso do jovem que foi abduzido e levado até uma imensa instalação extraterrestre localizada em algum lugar do espaço. Lá ele foi atacado por estranhas criaturas antes de retornar à Terra e perder a vida com o impacto da queda. imagens que também carecem de informações precisas, vemos alguns astronautas explorando esta misteriosa instalação extraterrestre. Parece que eles localizaram essa espécie de nave-mãe e foram até ela. E lá foram eles pelos corredores em busca de pistas sobre o que aquele jovem havia registrado em seus últimos minutos de vida. No salão, e eles se surpreenderam ao encontrarem o um primeiro astronauta enviado à missão que até então não havia retornado. No final as imagens foram interrompidas por um motivo não identificado, mas há rumores de que apenas um deles conseguiram retornar vivo à terra. No vídeo a seguir vocês verão o que ficou conhecido como o ataque da cabeça assassina. Um grupo de amigos foram surpreendidos em uma estrada obscura por um homem caído no chão. Não, tô... Oi Tudo bem? Tô bem, tô bem então eles foram ajudá-lo mas em instante irão se arrepender deste ato de bom samaritano. Então, Sim, aquilo que se move no chão da estrada é uma cabeça ambulante, certamente uma cabeça zumbi, então os jovens travaram uma luta contra essa coisa. Ai, ai, ai, ai tudo! E tudo! motor tudo! E tudo! E ah tudo! Ah. tudo! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Se você é daqueles que sentem friozinho na barriga só de pensar em dirigir em uma rodovia federal, talvez entrasse em colapso caso fosse obrigado a cruzar esta estrada na França. Se trata da passagem de Góes, um trecho com cerca de 4 quilômetros que fica quase totalmente alagado pelas águas do Oceano Atlântico. Ela é um causeway, uma ponte erguida em regiões alagadas capaz de desempenhar a função de dique, separando as correntes de água de cada lado da construção, ligando o litoral francês, a ilha de Narmoltre. A passagem de paralelepípedos é utilizada regularmente desde meados de 1840 e só emerge duas vezes ao dia durante um intervalo de uma ou duas horas. Isso quando a maré está baixa. No resto do tempo, a profundidade pode chegar a impressionantes 4 metros. Para tanto, foram instalados pequenos mirantes ao longo do percurso nos quais os aventureiros podem se abrigar caso haja uma repentina elevação do nível da água. Desde 1987 acontece na estrada uma corrida cujo objetivo é atravessá-la antes que o mar a engula completamente. A largada, obviamente, só é dada assim que a maré começa a subir.